Fala, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão, cara? Então, fala, rapaziada, beleza? Fala, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão, cara? É, com essa temporada aí de coronavírus, com esse negócio aí de ficar em quarentena, como é que vocês estão? Pô, eu confesso que aqui não tá nada fácil, não, né? Ainda mais que eu tô trancado dentro de casa com meu irmão, que ele tá ficando meio, meio paranoico, tá ligado? Tá ficando meio doidão, tá. Aí ó, aí ó, falando no cara aí. Tá gravando aí, ali, cara? Hum. Tá gravando aí. É. Ué? E por que você tá de máscara, cara? Lógico tá... a gente tá em quarentena, doidão. Sim. Sim, doidão, mas porra, a gente já tá dentro de casa, né, Deixa Eu lacei onde você enfiou, salmão. Tá, tá ficando 22? Cara, eu acho que você tem que dar um rolezinho na rua, tá ligado? Você tá, tá maluco, ficando meio doido ou rapaz? Você não viu o que o prefeito Samuca falou, não, é pra fechar eu tudo. Sei. Mandou fechar hum. todos começa comércios, é pra gente ficar dentro hum. de casa. Só tá aberto o básico Padaria, farmácia, mercado. Eu sei disso tudo, ó, vacilão, mas você tem que ficar mais de boa, mais tranquilão, tá ligado? Você tá ficando muito, porra, muito paranoico, cara. Pô, pra você ficar mais de boa, eu vou até tomar um alquim. até tomar um alquim pra você ficar mais de boa, tá ligado? Nem é em gel, mas é uma é, brincadeiras à parte Se cuidem Lave bem as mãos Use bem o álcool em gel Então é isso Rapaziada É isso tudo que ele falou Se cuidem Vamos ter fé Dias melhores virão Valeu? Então ó, vamos ajoelhar Vamos orar Vamos pedir a Deus Dias melhores virão Valeu? Valeu? Valeu? Valeu.